Muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Gente, hoje nós estamos na Praia de Torres, vizinha da nossa querida Capão da Canoa e Changuilá, no Litoral Norte Gaúcho. Estou exatamente no condomínio Oceanside um condomínio de altíssimo padrão, luxo extraordinário, um condomínio na beira do mar, lindo, maravilhoso, grandes lagos, infraestrutura completa. Excelente localização aqui na cidade. E hoje eu quero te mostrar essa casa que você está vendo aí. Uma mansão de 470 metros de área construída, num terreno de 510 metros quadrados de esquina. O terreno, gente, ele tem três posições solares. Ele é leste, norte e sul. Um belo terreno, pega uma cabeceira inteira. A casa, gente, tem muito granito importado da Itália cheio de, de coisas maravilhosas que não se vê em toda a casa e eu quero te convidar para conhecer ela possui três suítes sendo duas master com banheira de hidromassagem e também com close além disso a gente tem um lindo espaço gourmet para você recepcionar os seus convidados para uma festa que vincula com o pátio da casa com uma pérgola em madeira além de tudo isso tem uma bela cozinha toda de granito importado gente a casa é demais Vamos conhecê-la comigo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal e vem comigo conhecer detalhe por detalhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal, aqui da página ou do nosso Instagram. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe aí do Brasil, né meus caros? Olha só, essa linda e maravilhosa mansão está localizada no condomínio Oceanside na Praia de Torres. Um condomínio de luxo, gente, aqui no litoral norte gaúcho, na beira do mar, como você viu antes das imagens. E eu quero que você venha comigo Obrigado por ativar o trailer A notificação, a estreia E agora você é meu convidado A entrar nessa mansão comigo E desvendar detalhe por detalhe dela Beleza, gente? Olha só, antes de nós entrar Deixa eu só te mostrar Olha o pé direito e a fachada dessa casa, meu cara Aqui na entrada já Ela é uma casa de esquina Um terreno tem 510 metros quadrados A casa tem 470 metros construído. Ela tem três suítes lindas, maravilhosas, com closes e banheira. eu quero te mostrar. Gente, ela tem uma seção de granito importado aqui, gente. Eu só vou encostar aqui. Olha só. Um detalhe, começa aqui pelas fechaduras, ó. Fechaduras não, as tomadas, olha só. Tem uma pedrinha aqui que eu vou veriguar se é Swarovski. Eu acho que não, mas pode ser também. Olha só, gente. Aqui na entrada, então, a gente tem essas duas cadeiras de recepção. Aqui a gente tem uma, um living, tá? Com lareira, a lenha, uma bela lareira, o home tá lá do lado. Todo, tudo aqui revestido, gente, ó, de travertino escovado. Começa aqui, olha só. Travertino escovado, a lenha, uma bela televisão, espelho do lado, ali é o nosso home aqui. Então aqui seria uma sala de cinema, uma recepção, uma sala de TV, né? São três livings aqui embaixo eu vou te mostrar lindo maravilhoso esse pedaço aqui essa parte aqui olha o pé direito da casa meus caros olha esse ilustre olha que top vou te mostrar ele melhor lá em cima aqui a gente tem uma segunda sala seria uma sala de estar mesmo ali uma sala de TV né sofá de couro preto olha essas poltronas aqui estilo Luiz 15 couro preto Olha que top gente olha que lindo isso daqui olha só a mufada aqui ó para você guardar o dinheiro escondido <risos> olha só Lindo demais, gente. Olha só, isso aqui lá em casa. Meu Jesus amado, as crianças iam detonar ligeirinho. <risos> gente, olha só. Lá tem uma outra sala, eu vou te mostrar, tá? Um espaço gourmet lá. Mas antes eu quero te mostrar essa cozinha. Olha o que, que é essa cozinha. Olha que cozinha maravilhosa. Toda ela de verde, ubatuba, granito importado já, tá, gente? Se eu tiver errado, você pode me corrigir, mas esse aqui é o verde ubatuba, um detalhe mais diferente um pouco, mas com certeza esse, esse é o nome do granito. Uh, ele tem uma bancada e uma sobre bancada aqui em toda a volta, olha só. Então você pode estar tá colocando os pratos aqui, colocando só copo aqui, alguma coisa assim. Maravilhoso, aqui é muito armários, muito, muitos armários. A casa, gente, ela é particular, eu não vou estar tá abrindo todos os armários, mas tem um em especial que eu vou abrir vou te mostrar por que, que eu vou abrir ele tá aqui gente olha só mais uma ilha aqui no meio as coifas estão ali fogão cooktop todo de granito gente olha só granito maciço de fora a fora ó todo de verde ubatuba aqui toda essa ilha aqui linda maravilhosa aqui então a nossa pia Olha quanto espaço você tem aqui gente para trabalhar ó para fazer muita coisa aqui gente ó aqui tem uma torneira daquelas que para cantor caseiro né ó Pega e canta. Não, eu não vou cantar, sinto muito. Se eu, uma vez eu vou, uma hora eu vou fazer uma enquete, qualquer hora eu canto, tá? Mas. <risos> Agora não dá, não dá, não dá. Aqui a gente tem um forno para você fazer a pizza linda, maravilhosa. Aqui, a gente, olha só que legal esse forno, ó. Imaginou a tua pizza nessa casa aqui? Você fazendo aquela pizza maravilhosa. Nossa torre quente, aqui a nossa geladeira. geladeira. Gente, a geladeira é top Da Samsung, olha só, ela tem Wi-Fi Você pode estar tá, uh, Mandando um WhatsApp para ela lá Tô brincando, né? <risos> não, é só porque é da Samsung não é smart geladeira Tá bom? É uma geladeira Gente, o que eu quero te mostrar, aqui no balcão Olha só esse cantinho aqui, olha só que legal isso aqui Ó, eu vou abrir aqui, olha só Olha que top, cara Olha que diferente Curtiu? Todos os cantinhos são assim. Olha só que lindo. Com amortecedor. Ah, show de bola essa casa, né? Linda demais. Nem mostrei-me toda ela e você já tá apaixonado, né? Aqui na nossa cozinha tem uma televisão também, gente. Para você estar assistindo... Como se faz uma pizza italiana de verdade no YouTube, ali enquanto tá fazendo a pizza? Ou você pode estar assistindo o canal Corretor da Praia para se inspirar e fazer melhor a comida? O que, que você acha? Gostou da ideia? Olha só, gente. Aqui, então, uma área de serviço grande, já com os Junker, bastante armários, né? Tem até um, um baldezinho ali, ó, prontinho. Aqui atrás, gente, ó, tem a casinha do gás. Aqui daqui atrás, depois eu vou mostrar para vocês ali os fundos da casa. E vamos conhecer então o nosso espaço gourmet Essa bela cozinha, linda, maravilhosa Ainda não vai ser tão usada porque eu vou te mostrar tá? Aqui é o lavabo, olha só gente O lavabo, todo ele aqui, ó, desde lá, faz toda a volta aqui Também é de verde botitinho, olha só aqui, Esse aqui é um verde botitinho na verdade O outro é um verde rubatuba. Esse aqui gente é importado da Itália, esse granito E a escada, toda a escada é revestida com ele, olha só Alguns detalhes da fachada também. E vamos acessar, então, o nosso espaço gourmet. Olha que maravilhoso, gente. Você está fazendo um churrasquinho lá. Está fazendo aquela janta maravilhosa. Aquele almoço, né? Janta de noite é ruim. Deixa a gente um pouquinho mais gordinho, né? Aliás, estou fazendo regime, tá, gente? Quem quiser me dar umas dicas aí, estou aceitando. Olha só, aqui vai a televisão. Aqui, então, uma mesa para oito pessoas. Aqui mais duas, mais o, o rapaz que está assando aqui. Ou a mulher que está assando, né? A minha esposa disse que aça churrasco melhor que eu. Eu acho difícil, né? Mas, mora, vamos fazer uma competição. Olha só, a churrasqueira, ela é automatizada. Os espetinhos, coloca ali, coloca o fogo, ele fica girando automático. Aqui a gente tem uma cervejeira já aqui embaixo. Aqui a gente tem outra torneira, aquelas torneiras que eu acabei de lançar a moda. Torneira cantor caseiro. Então, você é cantor caseiro... Tem duas torneiras? Vai faltar a torneira? Não se preocupa. Aqui tem mais outra, ó. Mais outra torneira estilo cantor caseiro. <risos> aqui, gente, ó, já tem para você colocar aqui ó, a saboneteira também. Uh, aqui, meu caro, olha só muito espaço para você trabalhar aqui, muito armários. Olha que legal que gente, a lixeira, ó. Tem até essa colinha já. Só colocar lixo. E mais uma geladeira aqui. Que sai gelo na porta Olha que top vamos ver se tem alguma coisa aqui tô brincando não vamos ver não tô brincando não, vou... <risos> não tem nada gente tá ligado a não tem nada e olha só para quem gosta e é apaixonado pelos seus brinquedos uma garagem fechada para você guardar o seu Porsche a sua Z4 seu Audi TT entra por lá fechadinho Terreno é maravilhoso de esquina e aqui tem mais um depósito, gente ó, para você estar tá guardando aí algumas coisas, tipo caniço de pescar, tá lá ó. realmente o caniço de pescar, você pode estar guardando aí. Inclusive aqui na Praia de Torres, quem gosta de pesca esportiva tem campeonato mundial aqui na Praia de Torres. O pesca de roubalo, exatamente pesquisa aí, aqui dá peixe grande meu caro. Olha só. Uh, então gente, conhecemos a parte de baixo da casa, o living, conhecemos o espaço gourmet e agora vamos subir para conhecer então gente as nossas suítes. Subindo então, olha só gente, esse granito aqui ó, importado diretamente da Itália, verde botim. Eu acho que já deve ter agora no Brasil ali, na Bahia, né? Bahia é uma das maiores produtoras de granito e mármore. Acabei de subir aqui. Agora sim, estamos de perto desse lustre. Um deles, né? Tem outro lá. Aqui também tem, ó, uma parede aqui. Olha que legal essas curvas aqui, gente, ó. Não é do Aquiles, nem da Aquilares. É as curvas do Diego, quer dizer, da casa do Diego que o Diego tá mostrando, né? Espelho, aquele espelho que falta o preguinho, tá, gente? Mas olha só, vem cá comigo. Aqui, meus caras, então, é a primeira suíte. Olha que suíte linda. Ela tem duas aberturas. Uma ali, outra lá, bem iluminada. Tem uma prancha aqui, gente, ó. Você dormir sonhando nas ondas. Vou abrir aqui, ó. Olha só. Sacadinha em L, faz toda a volta aqui no quarto. Tá ventando hoje aqui. Aliás, vocês acham que venta todo dia aqui, né? Não venta todo dia, gente. Venta toda hora. Tô brincando, né? Não. Você tá fazendo bastante dias de vento, isso é normal, tá? Aqui chove bastante, venta bastante. É bem, bem bom, assim, a, a, a, o clima aqui, né? Uh, então, esse, essa é a suíte. Olha o quarto, ele é bem grande, bem espaçoso. Uh, Diego, cadê os armários? Cadê os guarda-roupas? Já vou te mostrar. Aqui, nicho, você botar o seu notebook, televisão é ali do lado. E aqui, meu caro, olha só esse close. Vem cá comigo, vem cá. Olha o tamanho desse close aqui. Dá pra guardar algumas roupas? Claro que dá, meu caro. Inclusive tem um cabide com LED aqui, meus caros, ó. Esse aqui é no botão, deixa eu ver uma coisa. Não, esse é na presença. Ó, acabou de ligar o do lado aqui. Pre... Acho que aqui também tem, será? Deixa eu ver. Não, só esse aqui. Legal, né, gente? Baita close aqui. Nossa, gigantesco. Vamos conhecer então aqui o banheiro dessa suíte? Vem cá comigo, vem cá. Olha só, acabamos de acessar, então, a primeira suíte e o seu banheiro, com banheira de hidromassagem. Olha só, meu caro, lembra que eu falei que a casa tem muitos granitos importados? Esse aqui é o Marrom Imperador. Gente, só essa bancada aqui de Marrom Imperador hoje custa, em média, uns 4 reais Só essa bancada. Fora a pia, o armário, os móveis, p espelho, é lindo demais esse granito. Por isso, então, que caro o preço dele, né? Aqui a gente tem uma banheira, então, para o casal, né? aqui a nossa nosso box fechadinho, todo de blindex com vidro, chuveiro a gás, monocomando também. Vasos aqui, gente, ó. É diferente, não é normal, não é comum, não é de última geração, mas é um vaso bem diferenciado. Tá bom, gente? Vista a primeira suíte, vamos conhecer a nossa segunda suíte. Vamos lá. Vamos acessar aqui, ó, a direita a segunda suíte. Aqui os armários estão aqui na entrada, tá, gente? Ela não tem close e nem banheira. Essa aqui seria uma suíte, então, de visita, vamos supor assim, né? Uma cama de casal, tudo mais clean, ar-condicionado em todas as suítes. Aqui uma sacada também, lateral, todas as suítes têm sacada, entendeu? Nenhuma delas se interligam, isso é bom, né? Aqui a gente tem um espelho, olha só. O problema desse espelho é que deixa as pessoas um pouco mais gordinhas. <risos> Quer é que fica gordinho no espelho? Você fica também? Vem cá, gente. Vamos conhecer o resto da casa. Deixa pra lá. Vamos lá. Vamos conhecer, então, gente. Opa, deixa eu te mostrar o banheiro aqui. Eu usei ela na suíte máxima. Deixa eu te mostrar esse banheiro. Olha só. Todo também de marrom. Imperador. A tá? cuba. A cuba de porcelana. Torneira. Gente. É, olha só que diferença a torneira aqui. Ó. Forte, né? Da tá Deca. Aqui, então, o box chuveiro ali a gás, prontinho e agora sim, meu caro, preparada? preparado? vamos conhecer a suíte master, vem comigo vamos lá, olha só, fazendo um tour na nossa suíte master, quer dizer, a nossa não, né na sua suíte master seja bem-vindo então ao seu dormitório seja bem-vindo ao seu quarto onde você vai descansar e desfrutar de momentos incríveis Com seu cônjuge, com sua esposa Ou com seu marido E depois você vai caminhar na beira mar Do condomínio Oceanside Ver o nascer do sol Lindo maravilhoso no mar Não é bom? Demais? É bom demais, meu cara Olha só, aqui é a nossa suíte Olha que linda Grande espaçosa Gente, essa cama é muito grande É muito grande mesmo, é muito larga Aqui, gente, a cabeceira dela toda estofadinha Top, né? que eu te mostrar a vista de lá nós temos uma poltrona aqui estilo dos 15 a televisão ficou um pouco pequena aqui mas dá para trocar não tem problema se o corretor te dá uma maior tá bom por conta minha pode ter certeza vamos conhecer vem cá aqui uma sacada também aberturas todas de pvc e todas elas são automatizadas tá bom gente olha só aqui a gente faz uma uma voltinha isso aqui é uma oliveira, tá, gente? O jardim da casa é maravilhoso. Eu vou te mostrar lá embaixo. Ali é o lago do condomínio, tá? E aquela casinha amarela ali, ó. Estilo portuguesa. Ali é o clube, meu caro. Você tá a menos de 100 metros do clube. Da piscina, da academia, do salão de festa. Tudo que você precisa tá a menos de 100 metros da sua casa. Sem falar que o mar tá a menos de 250 metros também. Isso que é top. Um condomínio ao beira-mar, né? Então a gente viu aqui a sacada. Viu aqui a parte da vista da casa, todo espelhado essa cabeceira aqui, ó, toda ela espelhada, olha só, um, dois, ele é aquele, ele é aquele espelho, deixa eu te mostrar, vem cá, ver se você consegue ver, ele é aquele espelho bronze, tá? Ele é um, um vidro mais escuro, olha só, espelho bronze. E agora vou te mostrar então a sua banheira de hidromassagem. Seja bem-vindo e bem-vinda. Mas antes nós vamos acessar o nosso closet. Opa. Olha só, acabamos de entrar aqui no close. Olha só, aqui é o espaço dele. São dois armários aqui para guardar os seus sapatos, tá? Seus sapatos, seus tênis, seu calção de jogar futebol. Você pode guardar tudo aqui. O seu pijama de panda. Tô brincando, tá, gente? <risos> ai, ai, ai. Ó, muito espaço aqui, gente, ó. Esse é, o esse é o armário masculino, vamos dizer assim, né? Que não usa tanta coisa. Mas agora aqui na minha... Direita, temos um armário feminino São seis portas aqui, gente, ó Todas, todas espelhadas, uma de frente pra outra, ó Olha que espaço, ó, lá no fundo Largo pra caramba Aqui também tem mais dois, mais dois são seis portas, tá? Uh, gente, muito espaço então para você vir morar aqui e guardar suas roupas E agora vamos acessar Olha essa porta de madeira linda, ó Madeira nobre Aqui, meus caras, ó acabamos de acessar então a sua banheira de hidromassagem principal ela é maior que a outra também é duas pessoas aqui a gente tem duas cubas Olha que legal meio arredondadinhas toda sobrecuba sobrecuba é isso aqui gente ó. toda sobrecuba verde botitini também o piso tá e os azulejos imitam o granito uh, escovado travertino Bem bonito isso aqui, gente. Olha só que um blindex também. Todo fechadinho. Olha que legal! É um por... porcelanato! Ó. Ele é polido, ele tem gloss, ele brilha, né? Não é que nem o granito original, mas é lindo demais. Gente, essa casa tá à venda entrou por um, um consultor, ele é bem fácil de negócio, vale a pena você vir conhecer aqui a banheiras. e eu quero desse exato momento te agradecer, você que viu todo o vídeo até aqui, muito obrigado, Deus abençoe seu dia e sua semana, quero que você venha ver esse imóvel, se você tem interesse, né e se gostou, chama aí, vamos te mostrar, e muito obrigado, Deus te abençoe, te dê saúde, te prospere nesses dias, e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.